Esse canal foi criado para mostrar a vocês os diversos caminhos que podem te trazer ao Canadá. E, especialmente, ensinar a você como você pode conseguir vir morar aqui da mesma forma que eu consegui. Aos 44 anos, sem curso superior, sem muito dinheiro e sem inglês avançado. E no vídeo de hoje eu trago para você mais uma oportunidade para você conseguir a sua job offer. Então, vem comigo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao da Brasil, canal criado para inspirar e ensinar a você o caminho da job offer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma oportunidade, é isso mesmo. Nos últimos dias temos divulgado bastante vagas de trabalho aqui, né? A gente sempre está postando vagas e as pessoas estão fazendo entrevistas, estão conseguindo job offer, estão conseguindo chegar aqui. Só para vocês terem uma ideia, durante esse ano de 2022, mais de 200 pessoas já enviaram um direct para a gente, agradecendo pelo nosso conteúdo e afirmando que conseguiram uma job offer. Eu tenho postado aqui diversas pessoas que eu tenho recebido no aeroporto, né? Tem pessoas que estão chegando aqui em Moncton, pessoas que estão chegando em outras partes do Canadá também. E hoje eu quero postar mais uma vaga para você. Então, se você tem experiência profissional nesta área, se você fala inglês, essa pode ser a sua grande oportunidade de ainda hoje conseguir uma entrevista de emprego. Exatamente. Essa entrevista será feita hoje ainda, filhão. E se você está chegando agora, inscreva-se no canal, porque, como eu falei, aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Vou mostrar agora aqui na tela qual é a profissão e os requisitos necessários. Então caneta e papel na mão, depois você tira um print disso aqui, compartilha com alguém que você conheça, que tenha essas habilidades aqui, porque você pode estar ajudando a mudar a vida de alguém também. E a profissão de hoje é a profissão de housekeeper, é isso mesmo, vou compartilhar a tela com você agora, para você saber o que é isso, filhão. Housekeeper é essa pessoa que trabalha aí, ó, com hotel, se você trabalha em um hotel, você trabalha como camareira, Uh, o housekeeper, ele precisa de desempenhar essas atividades aqui, ó, duties Por exemplo, limpeza né, de móveis, você vai tirar a poeira ali, uh, manter a, a cozinha limpa. Então, na área de café da manhã, por exemplo, né? As pessoas, depois que terminam o café da manhã e durante o processo ali, uh, você vai estar sempre uh, ali, executando alguma atividade ali de higienização, né? Uh, aqui, ó, recolher as toalhas, recolher as coisas do banheiro, né, limpar os balcões, uh, todas essas atividades relacionadas a um hotel, ao serviço de limpeza. Aqui fala também o wash, washing windows, você limpar as janelas, tá? Uh, making beds and change lines, você vai arrumar as camas e trocar os lençóis, é o um serviço comum, né, então uh, você, tendo essas habilidades aqui, você está qualificado, digamos assim, em termos da experiência profissional. tá aqui, ó, Vacuum and Clean Carpets. Uh, você vai limpar e aspirar os carpetes, os tapetes né, do, do hotel. Uh, você vai mapear também, você vai varrer. Então, essas são algumas das atividades. Aqui no segundo slide, ó, você vai uh, fazer a, a laundry, né? O que, que é isso? Você vai pegar... Uh, cada dia, normalmente, uma pessoa fica num setor, ou durante uma semana, a pessoa, o hotel, ele coloca a pessoa para trabalhar em uma certa função. Então, nesse caso aqui, você vai também, uma das atividades que você vai ter que fazer é fazer a lava, lavagem né, das roupas ali. Então, você coloca na laundry, você vai colocar para lavar, colocar para secar, depois você vai dobrar aquilo ali, você vai embalar aquilo de maneira apropriada, colocar no devido local ali, separado, para as pessoas depois levarem né, para fazer a troca é, nas unidades, tá? É limpeza de espelho, ou seja, são todos esses serviços ó, relacionados aí ao que uma dona de casa faz ou que uma secretária a doméstica faz aí, tá? É limpeza geral, limpar a janela, fazer o serviço... Praticamente o mesmo serviço que você faz em casa, preparar o café da manhã ali, né, estar ali fazendo a reposição dos pratos, fazendo a reposição dos talheres, arrumando as mesas, ah, tudo isso vai fazer parte deste serviço, dessa sua atividade, tá? Aqui tá falando aqui as funções gerais, tá? Só para resumir aqui, ó. Limpeza de banheiro, limpeza da cozinha, limpeza dos quartos, a troca das camas, Limpeza de forno, limpeza de refrigerador, limpeza dos armários. Então, tem muitas coisas aqui, né? Muito serviço, né? É muita atividade. Quem é dona de casa sabe disso. Quem trabalha fora, ah, com arrumação, com faxina, também sabe disso. E quem trabalha num hotel já está 100% preparado para isso aqui. E filhão, quais são os requisitos? Esses são os requisitos, filhão. São os requisitos bem simples. Você precisa de ter pelo menos o segundo grau. Você precisa de ter um inglês intermediário suficiente para você passar numa entrevista de emprego, tá? Você precisa de ter um ano de experiência e uma carta de recomendação. Então, atenção. Segundo grau, inglês, um ano de experiência, carta de recomendação. Se você tem esses requisitos, a entrevista vai ser hoje, exatamente, hoje, dia 28 do nove. Você vai enviar o seu resumê, você vai enviar os, a sua documentação, tá? A princípio, você vai enviar o seu resumê, e se você já tiver a sua carta de referência, melhor ainda, para contato, arroba com z, ponto com, ponto E o assunto, você vai escrever lá, ó, housekeeper, igual, tá aparecendo aí para vocês, ó contato, canadabrasil.com.br, assunto Housekeeper. Então, essa pode ser a sua oportunidade, e você que não tem essa profissão, fique atento, filhão. A gente está postando aqui diariamente, semanalmente, né? praticamente, vagas em diversas outras funções. Igual eu já falei das outras funções, você também uh, vai ter a sua oportunidade, porque tem muitas outras vagas, para virem em diversos outros setores, acreditem, então estejam preparados, foquem no inglês, porque a pega de 90% dos nossos seguidores é o inglês, então sem inglês, praticamente você está desperdiçando a sua chance de vir morar aqui no Canadá, então se você é housekeeper, envia o seu resumê contato, arroba canadabrasil.com.br, porque as entrevistas serão hoje ainda. Estamos aguardando, a Claudinha vai fazer a seleção, vai enviar para os recrutadores, e eles irão entrar em contato com você o mais breve possível, beleza? Então, se você tem essas habilidades, envia para nós. Se você não tem, compartilha, filhão. Compartilhe com alguém que saiba e que tem experiência nessa área. né Fala para ela que ela precisa de falar inglês e precisa de ter pelo menos um ano de experiência e uma carta de referência e é só enviar o resumir para gente, beleza? É isso aí, muito obrigado, boa sorte para todos, Deus abençoe vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Como sempre, um abraço!